Antes do retiro, eu era uma pessoa sem sonhos já, não acreditava que ainda havia possibilidade de conquistar as coisas que antes eu almejava. Eu era triste, tinha muitas mágoas de algumas pessoas, e isso me impedia de alavancar minha vida em certas situações. Eu me sentia presa a essas mágoas, não conseguia me libertar disso. E devido a essas mágoas, essas tristezas, tudo ficava mais difícil, ficava mais complicado. E depois do retiro, já no primeiro dia do retiro, eu já senti que já tinha começado uma mudança. E no final do retiro eu me senti outra pessoa, me senti completamente transformada. Ali eu já comecei a sonhar de novo, a acreditar que Deus era capaz de mover o impossível na minha vida, que tudo que eu já tinha esquecido, que já havia desistido, Deus já tinha entregado nas minhas mãos. É, eu consegui restaurar minha família aos pés da cruz, porque minha família estava afastada, meu esposo estava afastado, e ele voltou mediante esse retiro. Hoje eu tenho minha família junto comigo, caminhando junto comigo, e isso não tem preço. E eu só tenho a agradecer a Deus... E eu fico feliz e convido a todos vocês que perderam seus sonhos, que não acreditam, que não têm fé a estarem conosco nesse próximo retiro.